Olá pessoal, nesse vídeo a gente fala de módulos em Fortran 90. E o que é um módulo? É uma maneira do, é, que você tem de programar no Fortran 90 para agrupar várias funções ou subroutines todas no mesmo lugar e depois poder reutilizar essas funções e subrotinas que você criou dentro de outros programas né, principais. É mais ou menos o que a gente chama da, da criação de uma biblioteca de. de de, de rotinas, né, em computação, tá, é a maneira da gente fazer isso no Fortran 90, Ultima, é, nós temos usado ao longo dos vídeos o online GDB para fazer, para mostrar todos os nossos exemplos, mas, eu, é, dessa vez eu vou usar o Linux, por quê? Porque o módulo, realmente faz sentido você fazer um módulo no Fortran 90, quando você vai, eventualmente, reutilizar esse módulo em algum outro programa principal, tá, então, eu vou, fazer, eu vou ter que compilar aqui, que é uma coisa que nós, que nós fizemos de maneira muito rasteira no Online GDB, só, só apertando aquele botão Run lá. Né? O que ele fazia era compilar o programa e depois rodar. Eu vou mostrar para vocês o processo de compilação de um programa uh, em Fortran. Okay? Então eu fiz um programa aqui em que eu vou usar um, um editor de texto dentro do Linux né, que suscita ódios e paixões. Primeiro você odeia, depois você se apaixona, é uma espécie de síndrome de Estocolmo desse editor, mas que é um editor muito versátil e que existe em qualquer sistema Linux, que é o VI. Não se preocupem com o editor, preocupem-se com uh, entender como é que funciona um módulo. E eu, eu fiz um programinha aqui que se chama Áreas 1.f90. E o meu programa Áreas 1 ele começa com o meu módulo. Então, vocês veem que aqui eu tenho o meu módulo, com a palavra módulo e dou o nome do módulo. Depois, contain e end module. Okay? Nessa área entre o módulo e o contains você coloca as suas variáveis e parâmetros que você vai querer uh, declarar no seu módulo. É, essas variáveis e, esse, e esses parâmetros aqui, essas variáveis, desculpa, nessas né? Esses parâmetros e essas variáveis podem depois ser utilizadas pelo programa principal de vocês. Okay? É, o contain, então, depois do contains, você começa a colocar as suas funções e subrotinas. Eu só declarei aqui duas functions, mas poderia colocar uma subrotina aqui tranquilamente. Okay? Uma que calcula a circunferência de um círculo de raio R e a outra que calcula a área de um círculo de raio R. Terminado o, seu, terminado o seu módulo, você passa para o seu programa principal, ok? Então está aqui o seu programa principal, você manda ele usar o módulo que você acabou de criar, ou o módulo que você tem vontade de usar mesmo, que você não tenha acabado de criar esse módulo. Implicit None, declara variáveis que sejam necessárias, mas nota que aqui eu estou mandando ele ler uma variável, raio, que não está declarada aqui. Por quê? Porque eu mandei ele usar todas as, tudo que tem no, no, módulo, no módulo area e ele vai usar, inclusive, a minha variável raio aqui. Tá? Então, é uma coisa bem legal para você manter uma certa padronização entre os seus códigos, né? à medida que, você, que eles vão avançando ou ficando mais complexos. Aí, tá? E aí o resto a gente entende. Ele escreve aqui qual é a circunferência do círculo, basta uma chamada direta à função, porque... O que a função retorna é o valor que vai estar armazenado na própria, na própria função. E a área do círculo, mesma coisa aqui. Okay? Então, para a gente ver como é que fica, deixa eu, só, é, deixa eu só remover algumas coisas aqui que eu esqueci de remover antes do meu, uh, do meu de começar o vídeo. Asterisco.mod e áreas e isso Okay? Então aqui eu tenho meu programa, okay? quando, eu, quando eu chamo o compilador, gfortran, nome, nome do código fonte, que é áreas 1.f90, menos o nome do programa executável que eu quero colocar, e aí o Linux não faz, não tem necessidade de você colocar uma extensão aqui, porque o Linux não faz diferenciação. Entre executáveis e não executáveis por causa da extensão. Okay? Eu faço isso. Aparentemente não aconteceu nada, quer dizer que não tem nenhum erro de sintaxe no meu código. Lógico, são, outras, são outros 500. Erros lógicos são outros 500. E quando eu olho que, o que, que ele criou, ele criou um executável, áreas, e criou um arquivo, mod área. Isso daqui é a versão binária do módulo que a gente tem ali no nosso. No nosso dentro do nosso código-fonte. Tá? E aí, quando eu executo esse programa, áreas, né, posso botar um raio de círculo de 3 e aí, circunferência 18.84, área de 28.27, qualquer coisa. Okay? Então. Fiz o, o, o programa com o um módulo dentro, tá? É uma coisa que não faz sentido, mas o Online GDB não me deixa, não me permite fazer um projeto com vários arquivos que eu vou ter que compilar e, e tudo mais. Pelo menos eu não descobri como é que faz no Online GDB, a documentação dele não é muito boa. Então, né, no próximo vídeo, eu vou mostrar como é que a gente faz para fazer o um módulo independente do meu, do meu programa principal e compilar com, uh, o programa principal com o módulo ali. Tá? Da maneira mais simples só. Até o próximo vídeo.